Olá pessoal, o meu nome é Flávio Ademarco, sou empresário na Emule já há um ano e seis meses e hoje estarei apresentando para vocês esse vídeo falando um pouco sobre o L1C, o multiuso. Este é a tampinha, tampinha verde, um produto aí que ele é orgânico, ele é concentrado, biodegradado um produto que ele é germicida, fungicida e bactericida e tem outras funções mais. Mas hoje estarei falando um pouquinho mais sobre a parte de fungicida, no qual aí que combate os fungos, também serve como adubo foliar. Fiz uma experiência aí há poucos dias, num pé de abuticaba, que eu tenho atrás da minha quintal da casa, e ele começou a amarelar e cair, ele perdia a força e não se desenvolvia. E começamos a aplicar o multiuso por vários dias e o resultado é sensacional. Além de se desenvolver melhor, ele combateu aquele fungo e pense que maravilha que ficou. Como que a gente usa o LC, o multiuso? A gente usa uma tampa 20ml, um balde de 10 litros. É o suficiente, dá para fazer a limpeza da casa e dá para reaproveitar a água, jogando as folhagens, nas verduras e como a gente usou também no pé de jabuticaba. É sensacional, o resultado foi magnífico, é muito importante. Quero que você deixe o seu comentário, se inscreva em meu canal e assim, um forte abraço até o próximo vídeo.